Boa noite a todos, estamos começando mais uma live do propósito da família, iniciamos semana passada com o pastor Josué Gonçalves, hoje tenho alegria de receber o pastor Eib Uber. o pastor Eib Uber, além de meu pastor, é também meu consogro, né? nossos filhos casaram, meu filho Israel casou com a Priscila, a filha dele, então agora ainda somos família. O né? pastor Eib é uma das famílias que mais me inspiram né, quando falamos a respeito desse testemunho, dessa vida, de acordo com os princípios da Palavra de Deus, e eu estou muito, muito feliz de poder ter o pastor ele conosco hoje. Aliás, nessa série de, de lives, nós estamos é, é, promovendo essa edição é, é, do livro O Propósito da Família, que veio agora numa edição especial, comemorando os 100 mil exemplares desse, desse livro, Fizemos uma, uma nova edição, o texto foi todo revisado, atualizado, é, é, inserimos é, é, muitos, in... no, no final de cada capítulo, na verdade, né, nós temos para todos os capítulos lições práticas de, de aplicação pessoal, e nós estamos aproveitando, semana após semana, ao falar desse assunto tão importante que é a família, e o propósito da família, né, estamos encorajando também aqueles que já têm o livro aqui leiam, aqueles que não têm, que adquiram, aqueles que já adquiriram e foram abençoados, que talvez possam presente a outros, mas a ideia não é apenas falar aqui a respeito do livro, é promover o assunto e a mensagem que o próprio livro promove. Então, nós vamos conversar um pouquinho, eu e o pastor, aí, num determinado momento, daqui a pouco, eu vou pedir, inclusive, que ele compartilhe uma palavra aí, uns 15 minutos, ou em torno disso, como é, é, o Espírito Santo o dirigir, e eu tenho certeza que essa live vai ser um tempo de abençoar o seu coração, de fortalecer a sua visão familiar, né? e embora a gente esteja aproveitando para promover esse material, que é uma das mensagens mais importantes que Deus tem nos confiado, e como Ministério de Ensino, obviamente, temos essa responsabilidade de promovê-lo, nós também queremos que esse seja um tempo de acréscimo, né? No final da live, se a gente tiver tempo, nós vamos abrir algumas perguntas. Então, você já pode deixar para o final da live. Às vezes, as perguntas começam muito cedo e depois a gente nem consegue localizar isso. Então, mais para o final da live, a gente vai sinalizar isso e você também vai poder fazer as suas perguntas. Então, vamos trazer é, o pastor Eibe agora. Meu querido pastor, uma alegria, né? uma honra, um privilégio ter o senhor participando nessa live. Ô, oh, meu querido, consogro, pastor Luciano, é meu privilégio, meu prazer. É uma honra estar aqui com você e com todos que estão ligados e que vão estar assistindo também depois. Bom, é, a gente tem, nos, nos últimos dez anos, pelo menos, que eu me lembro, caminhado já aí mais, mais perto de vocês, e a gente tem sido sempre muito inspirado pela sua família. E quando fala sua família, não é apenas o seu casamento, a forma como... O senhor tem criado seus filhos, é o, é o pacote todo da família, né? A gente, olhando aí para os seus irmãos e as famílias que eles construíram, é olhar para os seus pais que vieram como missionários. Aliás, acho que o senhor foi o único dos cinco filhos que nasceu aqui no Brasil, né? E é, é tudo que Deus tem feito. Se o senhor puder falar um pouquinho, né, brevemente, dessa, dessa história, eu acho linda aquela declaração do seu pai, que dizia, eu não quero ser como Noé, que salvou a sua família e perdeu o mundo, e nem como Davi que ganhou o mundo e perdeu a família. Ele dizia, eu acredito que eu posso, com a minha família, ganhar o mundo. Né? E pela graça de Deus e para a glória de Deus, essa família tem feito muita diferença no Brasil e hoje nas nações. Né? Então, eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho dessas, dessas histórias, ainda que no formato resumido com a gente. Tá certo. Realmente... É... Eu tive esse, esse privilégio, essa honra de crescer numa família muito cheia da presença de Jesus. E eu também, ainda novinho, estudei numa escola internada para filhos missionários, então eu vi como que era quando a gente não estava com essa família, né? Então eu experimentei os dois lados. Mas, veja bem, o meu pai e minha mãe vieram de famílias muito prósperas nos Estados Unidos, né? especialmente o lado da minha mãe, ela era de uma família de grandes madeireiros, né? então se tornaram multimilionários. Meu pai era de uma família de fazendeiros, mas a, o preço da terra de repente foi lá para cima, e eles tinham muita terra, então eles também ficaram muito ricos. E, e quando meus pais casaram, todos os dois já eram muito apaixonados por Jesus, e quando eles quiseram ser missionários, a história é muito mais comprida, eu não vou entrar nos detalhes, mas a liderança da igreja, lá nos Estados Unidos, na época não tinha visão missionária, então eles falaram, olha, finalmente, depois de meu pai né, ficar é, é, insistindo, porque ele não queria vir sem a bênção da liderança, finalmente a liderança falou, não, você pode ir para o Brasil, Ser missionário, como se você sente que Deus está te dirigindo, porém, não espere nem um centavo de apoio financeiro. Meu pai falou, não tem problema, eu vou me autofinanciar. Então, ele realmente investiu muito nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, em imóveis, etc., e veio para o Brasil trazendo dinheiro, pensando em comprar uma terra em Mato Grosso para se autofinanciar, né? para plantar café... E, e se autofinanciar ele, ele aprendeu português aqui em Campinas, depois foi para Minas Gerais, onde eu nasci né Belo Horizonte, porque meus quatro irmãos mais velhos já tinham tudo nascido eu sou caçula e bom, meu pai chegou até a, a comprar um terreno um, um terreno grande em Mato Grosso para plantar mas, não, mas ele falou, não vou aprender primeiro português, vou me estabelecer na obra missionária depois eu vou é, e plantando café para me autossustentar. Mas Deus prosperou tantos investimentos dele nos Estados Unidos que meu pai prosperou demais, não foi necessário. Então ele vendeu o terreno e meu pai trabalhou toda a sua vida até ele ir para o céu bem velhinho. Ele trabalhou toda a sua vida sem usar um centavo de qualquer oferta para a vida dele. Ele se autofinanciou realmente todas as ofertas que qualquer pessoa enviava ou dava, ele aplicava na obra. E ele tirou milhões, não estou exagerando, milhões de dólares do próprio bolso e investiu na obra de Deus aqui no Brasil. Então, ele, ele financiou pastores, é, ajudou, plantou igrejas, construiu igrejas, financiou missionários... Enfim, foi muito, muito lindo. Mas, pastor Luciano, uma, um, um exemplo só para entenderem como meus pais viviam. Apesar de serem milionários, eles viviam de uma forma muito simples, muito econômica, muito, talvez até exageravam nesta área. Eu até lembro perguntando, né, uma vez que eu... Comecei, talvez, a entrar na adolescência, que eu soube né, o tanto de, de dinheiro que eles tinham. Eu falei, mas se vocês, papai e mamãe, têm tanto dinheiro, se o senhor e a senhora têm tanto dinheiro, se nós, como família, temos tanto dinheiro, por que, que a gente vive de uma forma tão econômica? Eles falaram, para poder investir mais na obra de Deus, meu filho. Então, é, eu lembro, por exemplo, uma casa lá em Vianópolis, no interior de Goiás, que nós estávamos morando, uma casa alugada. Minha mãe chamava carinhosamente da casa da caixa de fósforos, porque Por era tão pequenininha, que era tipo uma caixa de fósforos. Era e... aquela que a, que a sua cama era dobrável, não? É, é, não, essa, era, é, essa aqui é interessante, pastor Luciano, porque veja bem, olha só como era. Minha... Minha... meus, Tinha dois quartinhos na casa, então... Um quartinho, meu pai e minha mãe ficavam naquele quartinho. Minhas duas irmãs no outro quartinho. Meus dois irmãos, Timóteo e Lucas, meu pai ajeitou o almoxorifado que tinha lá no quintal, que era tudo derrubado, mas ele ajeitou e eles dormiam lá. E eu, onde eu ia dormir? Então, minha mãe, é... aliás, meu pai... Ele, ele, ele fez uma pequena cama, porque eu era pequenininho ainda, né? eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos de idade. Meu pai fez uma pequena cama e colocou dentro da dispensa, tinha uma dispensa pequenininha, e é lá. E eu até sentia, não, eu tenho o meu próprio quartozinho, eu tenho a minha própria camazinha. E, e, e eu lembro até falando, não, se durante a noite eu estiver com fome, eu posso até comer, porque eu vi as bananas penduradas lá, eu posso até pegar uma banana, né? Então, é. é e assim era, e uma vez veio um casal nos visitar, né, de fora, não sei se era dos Estados Unidos e tal. E a minha mãe, claro, trocou os lençóis, preparou a cama de casal dela e do papai, e arrumou o quartinho deles para o casal dormir lá. Aí depois que todo mundo foi dormir, aí meu pai e minha mãe olharam um para o outro e pensaram, e nós vamos dormir aonde? que na sala, pastor Luciano, não tinha espaço para eles dormirem. Eles eram muito altos e não tinha espaço para eles dormirem na sala, no chão, nem no, no chão não tinha espaço, né? nem, não no piso né, da sala, porque a sala era tão pequenininha, tão pequenininha. Aí minha mãe teve uma ideia, eu posso forrar a mesa, e ela forrou a mesa, e eles, os dois deitaram em cima da mesa né, de, de jantar, e lá que eles dormiram, aquela noite. Assim, eles escolheram agir assim e faziam com toda alegria, com toda alegria, com toda alegria. E, sabe, meus pais, pastor Luciano, é, eu nunca vi eles discutindo. É bem provável que quando estava só eles dois num quarto fechado, talvez discutiram, não sei. Mas eles nunca discutiram na nossa frente. Eu nunca vi. Eu nunca vi meu papai e minha mamãe discutir, mas eu, é, eu flagrava. Os não podem dar o mesmo testemunho. Mas... <risos> <risos> por <ponto> vezes. <risos> eu flagrava, eles, uma vez eu lembro, não era só uma vez, era várias vezes, mas eu, eu de repente, entrando num ambiente, numa sala ou no quarto, e lá estavam eles abraçados, se beijando, né? realmente. É, uma vez eu quando eu soube né eu era pequenininho eu soube que que anjos podiam aparecer como seres humanos entre nós e que o anjo era perfeito que o anjo não podia pecar se o anjo pecasse ele era expulso do céu virava demônio né então eu eu eu pensei que eu tinha feito a descoberta do século eu eu pensei meu pai é um anjo e eu realmente pensei isso seriamente. E eu lembro um dia, quando estava só eu e ele, né, talvez eu tinha uns seis anos de idade, eu, eu coloquei ele na parede, como se fosse. né? Eu falei, papai, me responde, sim ou não? O senhor é um anjo? Pastor Luciano, eu tinha certeza que ele ia dizer, ah, meu filho, como você descobriu? meu filho, eu sou sim, mas você não pode contar para ninguém, é um segredo entre só nós dois. E eu já tinha certeza, já tinha planejado tudo, eu ia falar, pai, fique tranquilo, vai ser um segredo, eu não vou contar para ninguém, vai ser só entre nós dois. Eu já tinha certeza que ia ser assim a nossa conversa. Para mim, enorme surpresa, ele falou, não, não sou um anjo, mas eu, eu tinha certeza que ele era um anjo. É. Mas... é. é... Eu acho que meus filhos nunca pensaram isso de mim também. <risos> mas, mas realmente é, é muito lindo né, poder crescer com uma família assim muito cheia da presença de Jesus. Muito Glória. cheia da presença de Jesus. É um, é, um, é um legado que a gente, além de ser grato a Deus, precisa perpetuar, né, pastor? é verdade pastor Luciano olha meus... e aí como ele te convenceu eu conheço a história mas acho interessante o senhor falar como ele te convenceu que ele não era anjo é, é porque ele falou não eu não sou anjo eu falei pai né ah, tem certeza tipo assim pai aí ele falou não meu filho anjo não não casa e eu sou casado com sua mãe né a Bíblia fala que anjo não casa aí eu falei ah, tudo bem então, tem base bíblica <risos> base bíblica, verdade, teve que ter base bíblica, mas sabe, pastor Luciano, meus irmãos todos, é, é né, todos, toda a família, todos cinco, né, se envolveram 100% na obra, como missionários, meus, os netos dos meus pais também, meu sobrinho, minhas sobrinhas, todos, né, também, é, como missionários, é muito, muito lindo mesmo, é, porque nós crescemos desde pequeno, vendo papai e mamãe chorando pelas almas perdidas, apaixonados por Jesus, pela obra. Então, isso realmente é um legado, né? Muito, muito rico, muito crescioso. E quando, quando eles foram para a Amazônia, Ibe, que a base depois acabou sendo estabelecida da missão em Santarém, né? lá no Pará. Sim. Você tinha que idade, que... mais ou menos? Tá, eu estava eu tava estudando na faculdade teológica quando eles foram para a Amazônia. Eu, eu, porque com, com 17 anos de idade eu já tinha formado do ensino médio, né? Aí eu fui para os Estados Unidos para fazer faculdade teológica. Nesse, nesse momento, meus pais ainda moravam em Goiás, né? Porque eles, primeiro, é, eles plantaram várias igrejas em Minas Gerais, depois eles mudaram para Goiás, plantaram várias igrejas lá. E enquanto estava em Goiás que eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade teológica. Meu irmão mais velho, o pastor Lucas, tinha fundado o um trabalho lá em Santarém, na Amazônia, e ele, então, enquanto eu estava para a faculdade, ele convidou meus pais para irem ajudá-lo. Meus pais já tinham treinado pastores para cuidar das igrejas, né, uhum. em Minas Gerais e Goiás, então meus pais foram para, para a Amazônia para ajudar o Lucas lá. Quando eu voltei dos Estados Unidos, meus pais já estavam lá na Amazônia. Pois é, e de lá a coisa cresceu e espalhou muito, né? É verdade, é verdade, inclusive, é, depois que eu voltei, né, o meu irmão pastor Lucas queria, tinha uma igreja já na cidade, né, bem pequenininha, mas ele queria concentrar no trabalho ribeirinho, e então ele me pediu para pastorear a igreja central lá, é, de Santarém, e... Demorou, né, para crescer, mas é, pela misericórdia e pela graça de Deus, então a igreja depois cresceu muito, muito, muito e, e se tornou uma igreja com dezenas de milhares de pessoas e além, da, além dessa igreja enorme, com dezenas de milhares de pessoas na cidade, temos mais 400 igrejas na região lá de Uau. Santarém e... e e até e, e centenas outras, em outras partes do Brasil hoje e do mundo, né? Estamos em vários países também, então, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Bom, o pastor hoje está em São Paulo, né? Depois de anos em, em Santarém. O senhor ficou, chegou a, a completar 10 anos em Fortaleza ou não? Sim, foi mais, ou menos, foi mais ou menos 10 anos, exatamente, em Fortaleza, exatamente. E depois São Paulo, sempre com essa visão missionária e, e pioneira, glória a Deus. É, estamos Bom, muito eu... animados, nós temos que de São Paulo vai, vai, vamos enviar milhares de missionários para o mundo todo, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu, eu, eu fico tão feliz aí de ouvir histórias como, como a sua, eu também tive o privilégio de crescer crescendo lá cristão. Mas eu queria, antes do senhor compartilhar a palavra que está aí no seu coração, eu queria só falar rapidinho aqui algo, é, porque de vez em quando eu vejo pessoas comentando ah, eu não tive esse privilégio, né? E eu digo, bom, quem teve tem a responsabilidade de perpetuar o legado, mas quem não teve o privilégio que nós tivemos, ele pode ser o ponto de virada na história da sua própria família. Então, eu, eu costumo contar para as pessoas, meu pai... É, ele perdeu o pai dele quando tinha 12 ou 13 anos de idade, não tenho certeza, né? o pai dele se suicidou, já era uma, uma família assim, muito disfuncional, é, mas ele quando finalmente se converteu aos 18 anos de idade, um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia foi lá o Salmo 68, né? que diz que Deus faz, acho que é o verso 6, Deus faz com que o solitário habite em família. E meu pai disse, Deus tem um plano para a família, né, que eu nunca vivi na minha casa, eu quero começar a viver. E a decisão dele foi, então, a partir de mim, uma nova história será escrita. Né? E meu pai, que nasceu e cresceu nessa família tão disfuncional, ele decidiu que a partir dele, para as próximas gerações, o jogo ia mudar. Então, eu tive o privilégio de colher né, e receber o legado de alguém que tomou a decisão de virar o jogo. Né? E eu tive a responsabilidade de perpetuar o legado. Né? Agora é a vez dos meus filhos, assim como do senhor, aliás, nossos filhos se uniram, tem a responsabilidade de perpetuar o legado dos dois lados agora. Né? Então, eu, eu, eu quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo, se você tem uma história dessa, de já ter nascido num lar cristão... Honre o legado que recebeu. Mas mesmo se você é o, é o primeiro e diz, puxa, eu não tive paz como o pastor Abe. Outro dia alguém falou, eu nunca, nunca suspeitei que meu pai era anjo. suspeitava que ele era um demônio, que o negócio era feio. Né? Mas a partir de você, uma nova história pode ser escrita. Né? Eu sei que tem gente nos assistindo, que vem de, de, de casamentos destruídos, de famílias que foram arruinadas. Né? E nós não, não queremos de forma alguma, transparecer a ideia aqui de que se tudo não foi perfeito, você está é, é, vivendo no lugar errado. A situação pode mudar, Deus pode mudar a sua história. Né? O que nós queremos é tanto para aqueles que já têm famílias e são cristãos, que eles vivam o plano e o propósito de Deus, né? e aqueles que precisam de restauração, sejam encorajados a isso. Então, o propósito dessas lives, né, como, como eu falei, é promover o nosso livro aí do, do propósito da santidade... É, o propósito da família, né? Eu misturei os dois títulos aqui. Propósito da família, e esse material do, do, do, do propósito da família, é, de vez em quando nós vamos, você vai ver aparecer aqui, ocasionalmente, um QR Code, né? Que você pode mirar a câmera do celular para ele aí, vai te direcionar lá para a nossa é, é, loja virtual. Eu queria só, para depois a gente não ter pressa do senhor terminar isso, eu queria aproveitar só e falar, eu vou até abrir um um desses exemplares aqui. Como eu falei antes, a gente está feliz em comemorar os 100 mil exemplares do, do livro, e nós temos uma edição de luxo, capa dura, é, e nessa essa edição a gente está distribuindo toda ela, é, é uma edição limitada, é, mas eu assinei um por um, cada um dos, dos, dos livros, é, a gente autografou, e colocamos junto um, um voucher de um curso online, que eu gravei também exclusivamente para ser é, é, inaugurado, distribuído agora com a chegada do livro. Então, é, esse material a gente está combinando aí, são 12 aulas com o mesmo título, Propósito da Família, temos assuntos que não estão no livro, outros que temos no livro, replicados na forma de videoaula, e a gente fez esse pacote aí do livro com o curso, essa edição de luxo, né, autografada, e... Além de tudo isso, né, de ser um material que eu tenho certeza pode e vai enriquecer muito a vida né, de quem está nos acompanhando, eu tenho aqui na, na contracapa algumas recomendações, além da sua, né, é, a gente tem líderes de muita expressão aqui no Brasil falando um pouquinho a respeito desse material, né, falando o que é essa mensagem, eu tenho certeza, além dos testemunhos que a gente já tem ouvido, desses primeiros 100 mil exemplares distribuídos, que nós vamos ouvir muita coisa, mas... É, eu gosto sempre de tornar público que eu não tenho ganho pessoal com a venda dos nossos materiais e que normalmente a gente aproveita isso para reinvestir no próprio Ministério de Ensino. Então, o Evaleho.com tem podido fazer muita coisa, graças a Deus, a generosidade de muitos, mas também a venda desses materiais. Então, você que está aí nos acompanhando, a aquisição do livro, além de proporcionar a você, ter uma ferramenta que abençoe você ou com quem quer que seja que você imagine compartilhar o presentear, também nos ajuda a seguir nesse projeto. Pastor, fica à vontade, se eu quiser compartilhar uma, uma palavra, um testemunho que tiver no seu coração e que possa abençoar a família desse povo querido que está nos acompanhando. Com certeza. E eu quero primeiro também dizer que realmente esse livro é, que você escreveu, Pastor Luciano, sobre a família, para mim é um clássico. É um clássico, ele tem que ser traduzido para todas as línguas do planeta Terra, porque ele é um clássico mesmo. E eu, eu diria que, que, depois da Bíblia, claro, é, são, são poucos livros que falam para a família com tanta eficácia e tanta abrangência como esse seu livro. Então, parabéns, parabéns, pastor Luciano. Não, Sou muito claro. fã não só de você e não só dos seus ensinos tão profundos, mas da sua família, né? Da sua família, do seu exemplo e dos seus ensinos sobre a família. Então, é precioso demais. É precioso demais. Vale eu Deus. quero dizer que, é, como o Pastor Luciano estava falando, eu eu procuro realmente manter esse legado, manter esse legado. Sabe, minha palavra não vai ser em cima desse tema específico, mas deixa eu só te falar uma vez. Antes do meu pai falecer, ele estava já bem velhinho, e ele veio passou uns três meses comigo lá em Fortaleza, na minha casa. E depois, quando ele foi para voltar para a cidade onde ele morava, ele disse, Ei, meu filho, Gostei demais de tudo. A igreja, então, está crescendo, está uma explosão aqui em Fortaleza. Sua família e a forma que você conduz a sua família, achei fantástico. Você disciplina seus filhos, você ama, vocês têm tempo, o dia da família. Achei muito bonito tudo como você faz com sua família, mas eu tenho um conselho que eu acho que tem uma área que você tem que melhorar. Eu falei, sim, papai, pode falar, estou aqui para receber a sua ajuda, a sua correção. Foi, foi bem Uber essa correção, né? Com todo esse elogio primeiro. <risos> bem carinhoso, é verdade. Aí ele disse: ele disse: olha, eu acho que você tem que mais frequentemente ter culto doméstico. Porque você teve cultos domésticos, sim, enquanto eu estive aqui com você mas não com tanta frequência como você devia ter. Passou Luciano, eu levei tão a sério depois daquilo, eu falei, pode ter certeza, papai, que nós vamos ter. Eu falei, papai, o quê? Umas cinco vezes por semana, tá bom? Cinco das... A semana tem sete dias. Cinco desses dias, eu tenho no culto-mestre tá bom? Tá, tá bom. Se você tiver cinco dias por semana, foi tudo bem. Então, terça-feira, que era sempre foi uma reunião, um dia lotado de reuniões, e domingo também, lotado de reuniões. Então, só domingo e terça que é, a gente até hoje tem esse costume, só domingo e terça que não tem o culto doméstico. Até né? porque, normalmente, nesses dias, a família ia para a igreja também. né É, também, nas reuniões, é verdade. E, sabe, é, eu até hoje acredito demais e quero encorajar todos né, aprofundar nesta área do culto doméstico, não precisa ser uma coisa comprida, tem que ser uma coisa divertida, mas onde você vai orar junto com a família, compartilhar a palavra de uma forma criativa para a idade dos seus filhos que eles tiverem na hora, e, e, e, e não esqueça de praticar isso, é tão precioso, tão precioso, eu costumo dizer o seguinte, quais são as duas coisas mais importantes para você, no universo, Deus Deus e a sua família. Família em segundo lugar. É, Deus e família. E no culto doméstico, você pega as duas coisas mais importantes para você do universo e coloca junto em uma só reunião. Olha. Aí. Deus e a família no culto doméstico, né? Que coisa forte, né? Muito, muito lindo. Mas Esse eu quero compartilhar. Se não for convincente, a gente já não sabe mais o que, o que é necessário. <risos> é verdade, né, Pastor? É verdade, é forte. É forte. É... Um casal que estava brigando e estavam andando... Estavam numa viagem de ônibus né, e um não falava com o outro. Estavam... Aquela briga, sabe? Aquele, aquele silêncio, aquela guerra fria. Uhum. E o marido estava sentado aqui, a esposa sentada ao lado do, do, da janela do ônibus. E ela estava tudo caladona também, e ele também. E ela estava olhando pela janela, e estavam passando uma fazenda. Tinha jumentos, cavalos, vacas e, né, e porcos. E o, o marido viu ela olhando, ele falou assim, hum, você está tá vendo os seus parentes, é?" Aí, ela, tudo calado, ela, ela só respondeu assim, sim, meus cunhados. <risos> Eu não sei se, por acaso, com toda honestidade, na sua família, talvez no seu casamento, você tem experimentado uma guerra fria, problemas, talvez tenha áreas no seu casamento que você tem pensado assim, somente um milagre. Somente um milagre muito grande para mudar essa situação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Para você receber esse milagre na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, para os seus filhos, você precisa de um tipo de fé que faz toda a diferença. E eu quero falar sobre esse tipo de fé que faz toda a diferença. Jesus disse, eu afirmo a vocês que vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crê que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Agora, que tipo de fé bíblica, fé bíblica é essa que faz toda a a diferença. Agora, temos que entender o seguinte, a fé bíblica, ela tem alguns princípios, ela crê a palavra no coração, sempre. Ela vai declarar a palavra com a boca e ela vai agir em cima da palavra de Deus, ela vai agir, ela vai praticar com as ações. Então, a sua boca é um, é um dos grandes segredos para você apropriar isso. É, um dos segredos, realmente, você pega as promessas sobre a sua família na Bíblia e vai declarando essas promessas, vai crendo essas promessas, vai hum. realmente declarando essas promessas sobre a sua, a sua família. Agora, uma coisa que é importante você entender, que a sua fé nunca vai além da sua declaração. A sua fé... Nunca vai além da sua declaração. A Bíblia, por exemplo, fala em Salmo 91,10, Mal nenhum te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Uau, que promessa. Nenhuma praga vai chegar perto da sua casa. Mal nenhum vai te suceder. Mas você já viu o versículo que veio bem antes desse versículo? Versículo 9 diz assim. Pois disseste o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, então por isso mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, quer dizer, primeiro você declara com sua boca, Deus é o rei da minha família, Jesus que manda no meu lar, Jesus é quem realmente é o Senhor da minha família, eu entendo Estou entesourando Jesus como meu Senhor pessoal e também sobre a minha família. Eu estou declarando a proteção dele. Mas essas palavras, não só você declarando para o bem da sua família, mas declarando diretamente para os membros da sua família. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 12, versículo 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua... Dos sábios, traz a cura. Muitas pessoas estão destruindo o seu lar com palavras venenosas, com palavras malignas. E essas palavras destroem. Você sabia que um dos grandes segredos que toda família teria e seria bem mais feliz se pensasse muito antes de falar uma palavra que fere? Porque uma vez que você falou aquela palavra que fere, muitas vezes... Não dá para consertar tão facilmente aquilo que você fez. Quantos divórcios teriam sido evitados se uma frase que feriu tanto, que feriu tanto, não fosse dita? Simplesmente fosse a pessoa esperar o sangue esfriar, pensar duas vezes antes de falar. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Por exemplo, no contexto da família, quantas pessoas falam assim, Fala para o marido, a esposa fala. Ou o marido, às vezes, fala para a filha, você nunca vai prestar. Desse jeito, você nunca vai prestar. É... Ou a esposa fala para uma amiga dela, sobre o marido dela. Esse não tem jeito mesmo. Esse não tem jeito. Ou o marido diz para um colega dele, acerca da sua própria esposa, ela sempre fica me acusando injustamente. É assim que ela é. Esse nunca vai parar de beber. Esse meu filho, não sei qual o problema dele. Ele sempre foi assim, hiperativo e, e, e nunca é, prestando atenção para as coisas. Agora ele já é adolescente, continua com os mesmos problemas. Fica falando, falando, falando e abrindo legalidade para o maligno poder operar cada vez mais na família. Você sabia que quando você fala palavras negativas sobre a sua família, você está dando lugar ao diabo, operar? A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, não dêem lugar ao diabo. Não dêem lugar ao diabo. Nós vemos que Zacarias e a Ana haviam orado anos e anos e anos e anos para terem um filho finalmente ele já bem velhinhos, mas ele estava lá no templo, no templo, e um anjo apareceu para ele. E olha o que o anjo disse, o anjo apareceu para ele e disse o seguinte, olha, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Uau! Um anjo apareceu para ele, olha como ele respondeu, como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Imagina, um anjo aparece do nada. Bum! Suas orações foram ouvidas. Você vai ter um filho. Não era para ele ter duvidado. Quando o mesmo anjo, Gabriel, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, a Bíblia fala que era o mesmo anjo, Gabriel, apareceu para Maria e disse, Maria, você vai ter um filho. E ela disse, é, só que eu sou virgem. Não tem problema, você vai ter um filho assim mesmo, que o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai ter um filho. Ela falou, o que, que a Maria respondeu? Ela falou, tudo bem, seja feito em mim conforme a sua palavra. Ela não duvidou, ela declarou com a boca, seja feito em mim essa palavra. Eu recebo essa promessa para mim, eu recebo essa promessa para minha família, assim que você tem, tem que ter essa atitude. Mas Zacarias não, ele duvidou, como vai ser, como vai ser? Aí o que o anjo respondeu. O anjo disse o seguinte, olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar de trazer-te essas boas notícias. Todavia, você vai ficar mudo e não vai poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, aí você vai poder falar. Agora, alguns pensam que isso foi um castigo que o Gabriel fez. Eu, eu creio que não foi bem um castigo, foi um grande favor porque <risos> Foi um grande é por favor Por quê? Porque do jeito que o, que o Zacarias estava falando Tanta besteira Ele ia ficar falando besteira a, a mulher dele talvez teria abortado o bebê Sem querer né Abortado é, é, é, é, O bebê não teria nascido talvez Enfim é, Então foi um favor O anjo falou assim Do jeito que você está falando Zacarias Com tanta incredulidade Eu vou te fazer um grande favor você não vai conseguir falar, você vai ficar mudo até a criança nascer, aí depois você vai poder falar, porque aí está tudo bem. Então, muitas vezes, a gente tem que falar com nós mesmos. Cala a boca, Zacarias. Quando vem aquele pensamento: é, ah, eu acho que meus filhos talvez não vão ser tão consagrados, tão fiéis, tão dedicados. Cala a boca, Zacarias. A minha filha não vai casar com um grande homem de Deus. Cala a boca, Zacarias. É, meu casamento nunca mais vai ser assim 100% legal. Desde aquele, aquele incidente que aconteceu, parece que estragou para sempre. Cala a boca, Zacarias. São palavras do diabo. São palavras malignas, que o maligno está querendo vir destruir. São palavras que ferem como espada. Que es ferem, que machucam como espada. Para de falar essas besteiras sobre o seu marido. Para de falar essas besteiras sobre seu pai, sobre sua mãe. Para de falar essas besteiras sobre a sua esposa, sobre seus filhos. Vamos falar palavras de fé. Vamos falar palavras de fé. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te desafiar para a fé ser como um estilo de vida para você. Viu, casal? Viu, família? Não aceite as mentiras do diabo. A Bíblia fala assim que se você já entregou a vida a Jesus, você já tem todas as bênçãos, Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos, só que tem um problema, e fala que nós já temos todas as bênçãos, mas estão nas regiões celestiais, para essas bênçãos poderem se materializar no mundo natural, é através da fé, é você ficar declarando, ficar crendo, ficar declarando, ficar crendo, então não, não fale palavras negativas, sobre o seu filho, nem muito, muito menos para o seu filho, sabe? Fale palavra de fé. Desde pequeno, eu treinei até eu e Andreia Andréia para só falarmos palavra de fé. Você vai ser grandemente usado por Deus. Você vai ser uma bênção. Você é uma vitória. Até quando os filhos corriam, vamos supor, é, é, perto do, de um lugar assim, cuidado, que que os pais são costumados falar? Cuidado, você vai cair. Não, a gente falava, cuidado, você não vai cair. Em nome de Jesus. Não fala, cuidado, você vai cair. Tenha cuidado, porque você não vai cair. né? Então, é sempre com palavras de fé. Sempre com palavras de fé. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 29, fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Palavra torpe não é só palavrão, é qualquer palavra que não transmite graça. Quais são as palavras que você anda transmitindo dentro da sua casa, dentro da sua família? Você transmite graça? Você é uma pessoa agradável de estar perto dela? Eu nunca vou esquecer uma história que eu li de uma mulher que entrou no... No ônibus e ela reclamando e falando mal e discutindo e, e, e murmurando e falando mal da prefeitura, falando mal das ruas, falando mal do clima que tava muito frio ou que tava muito quente, enfim, falando mal de todo mundo e, e do ônibus, que ônibus sujo, olha, tá sujo, cheio de problemas, e ela falando mal de tudo. Quando ela finalmente desceu do, avi, do, do ônibus, estava descendo do ônibus, o motorista falou assim, Ei, senhora! Ela falou, sim. Ele disse, a senhora deixou algo aqui no ônibus. Ela falou, ah, é? O que, que foi? Ele disse, uma péssima impressão. Eu lhe pergunto, o que, que você deixa onde você vai? Na sua casa, seus filhos gostam de estar perto de você? Sua esposa gosta de estar perto de você, marido? Você deixa uma atmosfera de amor, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria. Viu, esposa? Você fala com palavra de fé e de amor para os seus filhos? Ou é toda hora pegando no pé deles, pegando no pé, pegando no pé? Você sabia que temos que corrigir os filhos, temos que corrigir. Mas os estudos comprovaram que se você quiser realmente gerar mudança verdadeira, para cada uma correção, você deve dar cinco elogios. Cinco elogios. Não tem que, você não tem que estar contando, ó, vou ter que dar cinco elogios antes de dar essa correção. Mas você deve estar tão na prática de estar dando tantos elogios que quando você corrigir, vai ter um efeito poderoso. Um efeito poderoso um efeito poderoso, para cada correção de cinco elogios, cinco palavras de fé, de palavras de encorajamento, tá? Muito palavras de fé, palavras de vitória. Eu quero é, encorajar você e, e eu quero declarar sobre a sua vida. A Bíblia fala que a sua língua é o leme do navio da sua vida. O leme ele deter, o, o leme determina duas coisas para o navio. A direção para onde ele vai e o destino. A direção e o destino. Você quer que sua vida e sua família vão para um destino de fé, de vitória, de amor? Fique declarando palavras de vitória, de fé, de amor. Eu ouvi falar que os, os judeus eram acostumados assim. O marido chegava e todo dia, ele tinha era quase um ritual, ele declarava à sua esposa, você é bendita, você é abençoada, você é frutífera, você é, é melhor do que todas as outras mulheres, você é maravilhosa, você é linda. E ele declarava sobre os filhos, vocês serão prósperos, vocês são homens e mulheres prósperos de Deus, cheios de vitória, cheios de sucesso. Então, declare essas palavras de fé. Vai achando as promessas. Tem mais do que oito mil promessas na palavra. Pegue essas promessas e vai declarando-as sobre os seus filhos e sobre a sua família, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre seus pais, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, eu me lembro que desde a adolescência eu comecei aprender a ser ensinado -se que palavras são sementes, né? Então você não planta aquilo que você não quer colher, você só pode plantar aquilo que quer colher. Mas é, algumas vezes a gente acaba lidando quase como se fosse só a palavra pela palavra. A Bíblia também fala isso, mas é, eu gostei muito de como o senhor também relacionou com a importância de que a gente fale a palavra de Deus, né? De que a gente se alinhe a ela. E quando o senhor começou a falar, me lembrei de um texto de, de Hebreus 13, versículos 5 e 6, que ele fala do que Deus fala e do que nós devemos falar. O texto diz isso. assim, é, Porque ele tem dito, uma referência a Deus, pegando a metade do versículo, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, ele complementa o verso seguinte, assim, afirmemos confiantemente, isso, o senhor é isso. meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o um homem, né? Eu gosto demais desse contraste de Hebreus, porque ele tem dito. Eu também vou falar com confiança, vou falar o que, cheio de fé, exatamente aquilo isso. que ele tem dito. Glória a Deus. E, isso. E viu, Pastor Luciano, a Bíblia fala que o nosso Deus é aquele Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Aí, em outra ocasião, ele fala assim: sejam imitadores do vosso Pai Celestial, então nós devemos imitá-lo, né? nós também devemos chamar a existência as coisas que não existem. É, eu, tenho, eu tenho aqui, é, é, no meio de uma coleção de bíblias que eu acumulei ao longo do tempo, uma versão portuguesa né, do, do padre Figueiredo, que traduziu Marcos 11, 22, assim, «Tende a fé de Deus». Né? E muitas versões dizem «Tende fé em Deus», ele traduziu bem próximo ao original, «Tende a fé de Deus». Né, que Deus isso. sempre chamou a existência falando, e a Bíblia nos manda realmente imitar esse tipo de fé, e Sim. amém pastor, é, eu, eu, eu acredito que é, mudando as palavras, é lógico que a gente já atinge uma atmosfera que é emocional, mas acima de tudo espiritual, muito obrigado por compartilhar por esse é, ensino rico, eu quero que o pessoal que está nos acompanhando, que quiser mandar as perguntas, comece a fazer isso agora, nós vamos tentar selecionar aqui algumas é, é, à medida que dá tempo. Eu queria só voltar a falar mais uma vez do, do livro aqui, né, O Propósito da Família. A gente tem gente que vai entrando aos poucos na live. Nós atingimos aí a marca de 100 mil exemplares nesse livro e fizemos uma edição de luxo, capa dura. Né? Estamos entregando toda a versão já autografada e de presente aí um curso é, é, com 12 videoaulas Ministrações nessa área da família que nós produzimos exatamente para esse momento, para ser divulgado junto com o livro. Eu dei uma enxugadinha no, no livro, pastor Eib, que já chegou a ter 300 páginas. Eu tirei um, um capítulo que ele está agora sendo preparado para vir no formato de um livro. Vou até mostrar aqui, como flechas. Né? Vai Legal. ser espaço de criação de filhos. Nesse aquele está me ajudando, está participando comigo. É, então, por conta disso, a gente tirou o que tinha na, na versão anterior, demos uma atualizada no texto, e agora ele vem em duas partes. Na, nos primeiros quatro capítulos é, é, iniciais, a gente fala só sobre família. E nos últimos é, é, 11 capítulos, a gente trabalha muito a vida do casal, desde o que é o matrimônio, inclusive a vida conjugal. E, às vezes, quando eu anuncio em alguns eventos que o livro fala muito sobre casamento, eu vejo comentários, às vezes, de alguns solteiros e ah, então não é para mim. Né? E eu costumo dizer, eu pensei mais no solteiro ao escrever o livro do que só no, no, no, nos casados. Porque a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Né? E alguns esperam estar no casamento, descobrir que não se prepararam, ter alguns problemas para querer começar a arrumar. É lógico que ainda é sábio procurar arrumar do que não arrumar. Mas melhor é, é, é prevenir e evitar. Então, eu tenho ouvido da boca de alguns amigos, isso é, é, tem sido um verdadeiro manual bíblico aí para as famílias. Né? Nós temos algumas é, é, recomendações na capa do livro, mas eu ouço isso da boca de muitos líderes e eu fico feliz com o resultado que o livro tem produzido. Então, quero encorajar o um pessoal é. que está aí nos acompanhando, que não apenas adquira, para nós, o mais importante do que ajuda ao comprar, é que você possa, de fato, ser tocado com a mensagem. Então, se disponha. Família é algo importante, e nós precisamos entender os mecanismos né, da palavra de Deus, o ensino bíblico a respeito disso. É, vamos colocar aqui uma, uma pergunta, pastor Eib, senhor é, é, conseguindo fazer isso rápido nós vamos pulando e aumentando mais, senão a gente fica apenas com algumas poucas aqui. A Juliana Rosa está perguntando como é feito seu culto doméstico. Para mim, é, é, eu acho que foi em 2010, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias né, com aquele na sua casa, é, e a gente ficou assim, impressionados é, é, com o culto doméstico, a gente é, sempre estava por aí com, com, com vocês, seja Fortaleza, depois São Paulo, e participa, a gente é sempre muito abençoado, e eu acho que é uma pergunta muito boa aí, para ser respondida. Muito legal, muito legal. Olha, o culto doméstico, sempre, a gente, a primeira parte, normalmente, é com música, a gente canta, então, antes, a gente só cantava, depois que teve violão em casa, eu já sei tocar violão, então, a gente toca violão, canta, e... Depois temos um momento da palavra, né? É, e depois um tempo de oração. Porém, como que, quando as crianças eram pequenas, às vezes a gente é, é, cantava e dançando, tipo aquela música, né? O Senhor tem muitos filhos, braço direito, braço esquerdo, aquela coisa toda, dançando, brincando. Na hora da palavra, quando as crianças eram pequenas, a gente fazia em forma de teatro, talvez. Né? Então, Jesus veio entrando na cidade, talvez é, é, na entrada triunfal em cima do jumento. Então, quem vai ser o jumento? Quem vai ser Jesus? Vai sentar em cima do jumento. A gente fazia os teatros, né? Jonas engolido pela baleia, toda aquela. Então, muitos teatros e tal. E na medida que as crianças vão crescendo, hoje são jovens e adolescentes, então a gente tem palavras mesmo, mas e eles fazem muitas perguntas. E sempre eu gosto, porque minha esposa sempre fala assim depois que eu ministro muitas coisas, ela sempre pergunta para os meus filhos, e aí, o que, que você entendeu disso? Como que você pode pôr isso em prática na sua vida? É, eu acho muito legal, né? É uma coisa que eu gostava, porque a gente, ouvindo eles, a gente consegue perceber não só o que eles entenderam, mas esse, esse, esse feedback deles também nos enriquece. É isso, isso. É um recurso. E, e, e, claro, aí a gente... A hora também e tal. Agora, lembrando que, às vezes, muita coisa está acontecendo, então parece que não vai ter tempo. Mas, olha, um culto doméstico, às vezes, nós já tivemos culto doméstico, eu não estou exagerando, talvez de sete minutos, mas foi o impacto o impacto. Talvez eu só compartilhei um versículo assim, a gente orou junto. Uau! Mas eu vi o impacto que fez na vida dos meus filhos. Então, às vezes, um, um culto mexe pequeno, se você não deu o tempo. Outras vezes não, porque a gente começa a conversar, a bater papo, e aí, ó, né? E é muito gostoso, porque os filhos começam a fazer perguntas e tudo. Às vezes, só uma hora no final. Outras vezes, todos vão ajoelhar e começam orando desde o mais novo até... O mais velho, depois a mamãe, hora depois o papai encerra com oração. Então, nós temos muitos estilos. né é, é, O importante é a constância, é a fidelidade. Né? Não é você ocupar muito tempo. Né? Então, eu creio que isso é, eu, são, deu para responder. Né? Amém, obrigado. Próxima pergunta da, da Kathleen Thomas. Conselho para um casal que irá começar a vida 2. Qual a principal dica? Uau! Muito, muito bom. É, eu creio que o principal realmente está muito cheio de Jesus, muito cheio de Jesus, cheio da palavra e cheio de humildade. É, eu tenho trabalhado aconselhando tantos casais, eu e minha esposa, né? e vez após vez, após vez a gente vê que o maior empecilho é a falta de humildade, porque quando a pessoa é humilde, ela vai procurar ouvir a outra, ela vai ser a primeira para pedir perdão, ela vai ser a primeira para perdoar, ela vai tentar entender o que o outro está falando. Então essa humildade é chave. Eu creio que essa é uma dica que eu quero dar. Amém. Amém. É, pastor, eu eu queria fazer uma uma pergunta para para o senhor, que eu acho que pode ser aqui uma coisa que se aplique bem. Né? É, muitas vezes as pessoas ficam ou lamentando o que não tiveram, não construíram, é, é, ou não compreenderam, e muitas vezes elas, elas não param de pensar naquilo que nós falamos no início. Né? Puxa, eu posso mudar a história. É, eu, eu sei que a atitude de quem está nos ouvindo, ela, ela pode ir para um lado ou para ou, o ou outro. Por exemplo, tem gente que quando ouve uma palavra e vê que o lar dele não está bem, ele começa a culpar os outros, é, brigar com outros, ou, ou desanima até dele, desacredita. Até quando eu e Kelly vamos ministrar os, os casais, a gente sempre brinca citando... Quando José se revelou aos irmãos dele e, e fala para eles irem buscar o pai ele diz assim, não brigueis pelo caminho. Eu acho interessante ele falar isso porque ele sabia que o pau ia quebrar, um ia começar a acusar o outro, porque na hora do problema a gente tem essa mania de querer achar o culpado. Né? Mas o que, que o senhor a, a, aconselha para quem, não importa, se é o culto doméstico que ainda não fazia, se as palavras não estavam falando em ordem, né? eu, eu queria que o senhor pudesse dar um conselho breve a quem precisa arrumar alguma coisa na casa. Né? Eu é, é, acredito que, poderia ser um conselho, assim, útil, né? Então, assim, aquela pessoa enxuta, o que, que o senhor, é, é, como pastor, e com a sua bagagem, experiência, aconselharia a eles aí? Você está falando, assim, alguém que está com... A, Algum a casa tá... em qualquer área. Ou, ou ele não pratica o culto doméstico, nós falamos, porque tem gente que, em de só se encorajar para começar, ele, ele desanima, ele não nossa, eu estou ruim, eu estou longe, né? Ou, por exemplo, ele não está falando as palavras, como o senhor falou, até então a vida dele está mais parecido com aquela mulher do ônibus do que outra coisa. Mas eu, eu queria que o senhor pudesse dar aquela encorajada, ó, caminho prático, né? Sacode tá a poeira, arrepende, recomeça. Isso, é. isso, isso. Mas o Muito senhor bem, tem uma graça, eu já te vi fazendo algumas vezes, pudesse falar um pouquinho disso, eu gostaria de ouvir. É, a primeira coisa, eu creio, é chamar a responsabilidade para si. Chamar a responsabilidade para si. Você tem que, sabe, talvez você diz Talvez você é esposa e você diz, ah, o meu marido quer para ser o líder do lá e não está sendo, então não tem nada que eu possa fazer. Isso é mentira do maligno. Não aceite essa mentira, minha irmã. Você pode chamar a responsabilidade para si. Você pode ser a primeira para se humilhar, a primeira para pedir perdão, a primeira para, com muito jeito, sugerir né, o seu marido. Amor, vamos fazer assim? O que, que você acha? Então, é, deixa eu só falar o seguinte, veja bem, vamos, vamos colocar em ordem. Primeira coisa, diante de Deus, peça perdão, se arrependa e fale, Deus, eu vou colocar as, as, os teus princípios em prática na minha família, né? A primeira coisa. Segunda coisa, depois que você consertou, está tudo bem entre você e Deus, aí seja o primeiro para se humilhar diante da sua família, pedindo perdão. Quantas vezes nós, pais, temos que pedir... Eu já perdi a conta de quantas vezes já pedi perdão dos meus filhos, porque talvez eu falei de uma forma áspera, porque eu não, talvez não falei com tanto amor. Quantas vezes que eu já pedi perdão da minha esposa? Eu acho que depois de eu te amo, e eu te amo mais, né, porque essa expressão é muito falada em casa, mas depois dessa expressão, eu acho que a expressão que é mais falada é me perdoe. Né? me perdoe então eu e minha esposa nós fizemos um contrato né, anos atrás antes, antes da gente casar até olha nós nunca vamos aceitar esse negócio de ficar né, com aquela guerra fria sem falar um com o outro não, nós vamos sempre nos humilhar e pedir perdão e tem mais, quem for o mais espiritual <risos> quem for o mais espiritual vai ser o primeiro para pedir perdão vai ser o primeiro para se humilhar e pedir perdão então é... Isso foi muito bom para nós, né? porque tem sido uma delícia. Estou né? casado quase 30 anos agora, vai fazer 30 anos em maio. Né? Fez 29 agora, dois meses atrás. E eu vou te falar, são de longe os 29 anos mais emocionantes, mais felizes da minha vida. Mas o segredo é esse, é escolher a se humilhar... Escolher a pedir perdão, escolher... Agora, tem alguns segredos, tá? Se você for o marido, o líder do lar, então seja o líder mesmo do seu lar, o líder espiritual. Seja o primeiro para dizer, vamos sentar, vamos conversar. Seja o macho de verdade, seja o macho para pedir perdão, para se humilhar e falar, vamos reunir em família. E começa a ter culto honesto, começa a ser o líder verdadeiro do seu lar. Se você, esposa, e você e seu marido não está seguindo Jesus, você pode reunir com seus filhos e, e tal, e até convidar o marido para participar, se ele quiser. tá Agora, se o seu marido é seguidor de Jesus, mas não está com essa iniciativa toda, esposa, deixa eu te falar um grande segredo, não é você tentar dar sermão para ele, mas é você falar assim... Fala desse jeito, escuta bem, fala assim, amor, eu estava pensando que, assim, se você concordar, claro, né? A gente tem o culto doméstico, mas, claro, o que você decidir, tá, amor? Eu quero fazer o que você decidir, mas o que, que você acha, meu amor? Se você falar dessa forma, você não está é, querendo assumir a liderança, da, da família, entendeu? E ele, ele não vai, porque Maria, infelizmente, viu, mulheres, deixa eu falar, nós homens, muitas às vezes, somos muito orgulhosos, muito egoístas. Então, quando a gente acha que a mulher está querendo mandar, aí que a gente fica, sabe... Com cabeça dura, nos perdoe ser tão burros como nós somos muitas vezes. Mas pela fé, nós não somos assim mais, em nome de Jesus. Nós somos sábios, humildes e quebrantados. Então, então, esposa, fala da forma correta, fala com humildade assim. Se você falar do jeito amoroso com o seu marido, você consegue o que você quiser dele. A realidade é isso. Né? Porque todo marido, quando ele é reconhecido, respeitado como líder, respeitado como líder, aí ele te dá o que você quiser, faz dele o verdadeiro rei do seu lar, que ele vai te fazer a rainha, né, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado. Eu vou, eu vou colocar daqui a pouquinho uma, uma pergunta que eu quero respondê-la rapidinho, se o senhor quiser comentar algo depois. Antes disso, claro. nós vamos só colocar aí o, o, o QR Code, é, é, para quem quiser já saber como adquirir o livro, é, o, o, o, livro do, o, o título do livro que nós estamos falando é o propósito da família. Né? Nós é, trabalhamos aqui a ideia de que a visão familiar afeta a nossa relação com Deus. Então o propósito do livro, além de ajudar a entender o que é família, o matrimônio, a vida conjugal, também é mostrar que quando alinhamos isso, isso vai afetar a nossa vida com Deus. Então, é, quem quiser pode entrar nesse endereço aí, loja.orvalho.com, né, e, e adquirir o material. É, outro dia alguém me falou, pastor, eu já tenho o um livro, mas eu fui tão abençoado que eu decidi investir na vida de outras pessoas, dar de presente. Né? O meu apelo é principalmente até para aqueles que já conhecem o conteúdo, que nos ajude a espalhar essa mensagem. É, eu vou colocar agora, então, essa pergunta que eu queria falar rapidinho. É, Lipe Oliveira está perguntando, pastor, qual é o melhor caminho para quem é solteiro e procura casar né, em questão sobre a parte financeira e bens? Bom, a gente tem bastante conselhos nessa área para quem quer entender sobre relacionamento. Na verdade, minha filha, a Lissa, né, ela disponibilizou no, no, no canal dela dois vídeos, cada um deve dar um, em torno de 20 minutos, um total de 40 minutos, onde eu e a Kelly respondemos muitas perguntas sobre relacionamento. Os solteiros estão nos acompanhando. Né? Eu acho que depois você pode entrar lá. Tem perguntas sobre relacionamento, parte 1, parte 2. Está lá no canal da lista Subirá. Mas eu, eu gosto quando tocam nesse assunto, porque é, a palavra de Deus diz lá no livro de provérbios, né? apronta os, os, os teu, a tua lavoura, prepara o teu campo, apronta a tua lavoura e depois edifica a tua casa. Uma das coisas pelas quais o homem foi, assim, incumbido, encarregado por Deus, é de ser provedor da família, né? Então, quando Deus estabeleceu Adão lá no Éden, antes de presenteá-lo com a esposa, primeiro ele deu trabalho. E, aliás, a gente brinca que o trabalho tem que vir primeiro, porque não é fácil sustentar essas donas, não. Mas... É, quando os jovens começam a entender essa construção, é lógico que eles não precisam começar com luxo, com, com, com riqueza, mas tem que ter o um mínimo. E eu percebo alguns que estão aí sonhando com o casamento, mas não estão se profissionalizando, não estão se organizando, não, não começam a trabalhar. Vê gente que está assim, falando de casar, querendo relacionamento e não tem nada. Então, eu acho que o ponto de partida é chamar para si a responsabilidade. Eu vou ter que ser um líder espiritual, firme com Deus, paguei a minha casa mas eu tenho que ser provedor. Né? Então, eu acho que esse não é um assunto para ser ignorado, tem gente né, que, às vezes, em nome da fé, espiritualiza, e eu percebo é, algumas estatísticas, pastor Ebe, que mais de 50% é, é, dos motivos de divórcio estão relacionados a problemas financeiros. É lógico que isso desencadeia insatisfação, né? alguns vão ao caso extremo, de por conta das brigas frequentes tá, e insatisfação ao adultério, mas o problema começou lá atrás. Então, é um assunto para ser levado muito a sério e eu quero né, aproveitar e lançar isso para o solteiro, que às vezes começa a se preocupar só né, depois de já estar tá com o casamento marcado. Construa isso é, é, em Deus, se organize, e é muito gostoso, que ali eu casamos, assim, a gente não tinha muita coisa não, nós construímos tudo junto mas eu tinha condições de supri-la. Né? Quando meu filho decidiu né, é, é, propor casamento para a sua filha, eu disse para ele, você tem que ter condições de manter essa menina que não é só você, todo mundo ama ela. Né? E é, é, essa, essa preocupação é algo que antigamente parece que não era tão necessário falar. E ultimamente eu vejo a importância... Então Eu queria é, é, fazer esse comentário. Se o senhor quiser falar alguma coisa a mais, fica à vontade. Não, eu... Eu, eu acho muito lindo como você, é, quando o seu filho, né, que agora é meu filho também, meu gerro, Israel, estava né, ainda solteiro, você foi muito firme com ele, sobre ele é, sabendo. É, cuidar de si mesmo financeiramente, trabalhando no duro, sabendo viver pela fé também. Enfim, eu acho muito bonito. Eu já ouvi você contar essa história várias vezes e eu sou muito tocado. E eu concordo com você. Deus primeiro deu o trabalho para Adão para depois providenciar a esposa. né Então, é, é, é muito lindo isso. É muito bonito quando o marido já tem o ideal é isso, que ele já tem até a sua missão na vida, ele uhum. sabe para onde ele está indo, já está é, tendo sucesso na sua missão. Aí ele vem com a esposa, meu Deus, aí é fogo puro, né? vai ser maravilhoso. Até a palavra submissão, me disseram que quer dizer submissão, porque ela vem debaixo da mesma missão né, que Deus deu para o marido. É, é, é muito forte. Amém. É, amém, pastor, nós vamos encerrar, eu quero agradecer né, o seu tempo, sua vida sua casa nos inspira demais é, não apenas aquilo que a gente ouve e recebe no púlpito, nas conversas todos os convívios, quantas né, viagens já tivemos juntos vocês hospedados aqui, a gente aí hoje a gente todo mundo fora é, e ver essa forma é, de lidar e conduzir a família é inspiradora, a gente precisa de de líderes sejam mesmo exemplos, referência. Glória a Deus pela, pela sua vida. Muito obrigado por esse tempo. Eu é, queria pedir uma última coisa. Né? Se o senhor pudesse fazer uma oração aí, abençoando as famílias né? e, e, e clamando por essa ação cada vez maior, mais intensa de Deus. E aí, depois da oração, a gente encerra, então. Tá certo. Eu que agradeço, viu, pastor Luciano. É, você sabe que quando nossos filhos casaram, né, eu sei que você também expressou isso, nós, eu sei que eu também fiquei tão feliz, né, que estava casando por muitas razões. Uma dessas razões era porque nós íamos estar ainda mais juntos, como tem sido essa realidade, e é muito gostoso a gente estar sempre junto, eu aprendo tanto com você, e, e a gente cresce junto, e nós não somos só consogros e parentes e colegas do Ministério, né? Mas nós somos amigos também Você, Vocês são entre os nossos melhores amigos mesmo Do planeta Terra É uma alegria, é muito, muito bom A gente ver sua família também, tão exemplar Glória a Deus Deixa, Vamos orar então Pai querido, eu peço por cada irmão, por cada irmã Por cada marido, por cada esposa Por cada filho, por cada pessoa solteiro também, os rapazes, as moças que estão ligados nesse momento, recebendo é, essa palavra, recebendo essa oração. Eu peço que o Senhor possa realmente transformar cada vida, trazer a Tua luz, trazer a Tua graça, o Teu poder, para realmente, ó Pai, a Tua vitória ser transbordada em cada um. Eu Amém. peço, ó Pai, que esse lar possa manifestar a tua presença, esse lar, seja esse irmão solteiro, com a futura família que o Senhor quer estabelecer através dele, ou seja, esse casamento, ou seja, esses pais que estão também já com seus filhos, eu declaro a tua bênção, a iluminação da tua tua glória. Ó oh, Pai, que essa família possa refletir a Santíssima Trindade, refletir mesmo a presença manifesta do Espírito Santo, é. refletir os valores do reino de Deus. Eu declaro essa família abençoada e protegida, e eu também declaro com a minha boca a tua palavra, que mal nenhum sucederá esse lar, e praga nenhuma chegará perto dela, em nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém. Amém. Obrigado, meu pastor.